Oi gente, eu sou a Nossa Vó e eu tô aqui de novo com mais uma dica muito legal para vocês. Então existe o um mixer e o palito aqui que é o, o batedor dele que a gente usa para misturar as tintas no batoque. É muito difícil, ah, caiu. É muito difícil da gente encontrar porque tem que pedir na internet, tem um frete, nananã. E um dia olhando para isso aqui eu descobri que a arte flexível é muito legal e serve certinho nesse buraco do mixer. É só a gente cortar as pontas né, com o algodão e aqui dá para você fazer de 2 a 3, dependendo do tamanho que você goste, para mexer a nossa tinta. Legal, né? Mais uma dica da Savoy para você.